Apresentando Eu, papai Jujuba Nanica No canal Jujuba, Jujuba Nanica para é, mais um vídeo de hoje pessoal voltamos aqui né Depois muito tempo sabe bom Gente se a minha cara tá muito fina muito curta sei lá não sei muito alta é porque estão configurando a câmera ainda Mas bom eu vim mostrar como conseguir esses itens aqui ó esse óculos de nerf e esse chapéu de nerf. Eu quase esqueci que era nerf. E mais dois itens que eu tenho aqui, tá? Bom, o meu PC que eu vou jogar tá aqui. O de gravação aqui. Então, não tem confusão. Bom, além desses dois negócios, a gente vai ganhar esse fone que eu vejo muita gente fazendo skin com isso. Muito bonito, as skins exclusivas. Eu queria saber que fone é esse. Também tem esse chapéuzinho aqui, tá? E, gente, quem gostou da improvisada do fone? Quem gostou do fone, comenta, calma aí. aí gente. Ele tá meio torto, é por causa da câmera. Ó, oh, gente, parece o meu fone? Não parece, né? Pior que parece, meu fone. Parece meu fone. Só que é, é chique, né? Gente, aqui improvisa. Bom, quem não percebeu, eu tô de óculos aqui, ó os Bom, aqui, gente. Então, já vamos conseguir nos resgatar o fone de ouvido. Rapidinho, né? Ah, gente. E eu venho respondendo os inscritos. Enquanto eu não venho fazendo muito vídeo, eu tenho respondido os que tava, tá? Então, vamos conseguir esses dois aqui, tá? Bom, já vamos equipar aqui. E, pra quem não viu, minha esquina tá muito bonitinha, né? bom e eu tô adicionando inscritos por enquanto, tá? Eu tô adicionando inscritos. Bom, aqui, os dois, calma. Tem que tirar a fro. Vou tirar a fro aqui. Gente, calma. Olha, gente, agora que eu me mudei, não tem muita cor, sabe? Não tem muita aquelas moto que faz trrrr no meio do vídeo. Eu vou ter que cortar. Sempre fazer a moto. Aquela moto, sim. É a moto do canal. Vou recarregar aqui, né? Gente, meu olho tá pequeno porque eu tô usando o óculos. Não é possível. ó oh, Eu fiquei muito estilosa, gente. Gente, eu tô com uma coisa meio de terra porque eu tava fazendo RPG, tá? Meio que. Meio que assim, quando eu faço assim, a skin é meio de terra, sabe? Meio que pessoa que vive na terra, é uma semelhança, sabe? Matéria de outfit, RPG, eu fiz com essa skin, sabe? Mas bom, aqui. Bom, eu gostei muito, eu vou deixar isso aqui. Qualquer coisa, eu vou adicionar. Aí, a folha. E, cadeirinha, tá, é nova, tá? A cadeira do meu irmão tá meio baixinha, não sei porquê. É, que ela é bem alta. Bom, e pra conseguir Os duas coisas de Nerf É só vir aqui nesse jogo Tá aqui na tela E acho que tem que fazer algumas coisas Não tem? É, tem que Já vamos vir aqui na outra página E ver Ok, para conseguir isso Eu posso bater aqui à vontade, gente Aqui ó, posso bater aqui à vontade porque aqui não tá gravando som. Só é aqui ó, que tá gravando o celular, tá? Porque a gente acha melhor, calma aí, gente. A gente acha melhor gravar no celular o áudio, sabe? Eu tenho que deixar o coisa aberto pra mim ver se a minha câmera tá ok. Ai, ah, gente, eu vou mudar a câmera de luca aqui rapidinho, tá bem? de, -de -buenos. Vou me abaixar um pouquinho mais. Eu para aquelas câmeras de gameplay sabe? Assim ah, eu tô ótima eu tô. Pom tô virando anime tô virando anime. Ai ai. Eu, gente eu tô a minha as primeiras semanas era de aula. Agora é essa semana aqui que a gente tá passando agora, nesse dia aqui, que no caso é 14 do. 14 não, 15 do 8. E para quem não sabe, meu irmão tá jogando valor Gente, ele se ele dá um spé, é porque ele tá falando com pra... Bom, bom, a gente já tá entrando aqui. Ô, oh, gente, vocês devem perceber que o meu valor já tá aberto, né? Bem de boa, sabe A meu mal some da tela Porque a gente tá com duas telas aqui aqui, aqui aqui que no caso tá a câmera E aqui A outra Bom, como a gente já conseguiu esses daqui Essas coisas aqui que hoje tem muito Inclusive, calma aí ah, Ninguém viu nada Bom, vamos entrar de novo porque não tá dando. A gente costuma ficar assistindo no YouTube enquanto carrega, né? Uhum. Minha tela ficou preta no meio é? do caminho. Ai, ai. Vou só botar aqui cor. Botar a corzinha da minha pele, né? Que é meio. Um pouquinho bronzeada, mas é bem branca. Bom, aqui, pronto, Jubananica voltou Bom, tá carregando E quando carregar A gente volta com vocês Bom, gente Voltamos aqui estamos carregando o jogo ainda Tá meio ruim a internet, não sei porquê Vou tentar diminuir os gráficos rapidinho Só para ver se carrega mais rápido Ó, tá carregando mais rápido mas bom, gente, isso não vem ao caso. Vamos esperar carregar rapidinho. E vamos ver primeiro as tarefas, né? Bom, as coisas que a gente tem que fazer é... Deixa eu ver aqui. Bom, <risos> vá para a máquina de garras. Será que é isso? Tá fazendo a ilusão deles. A máquina de garra é como? Ah, ali. Então, já vou aumentar. Já carregou. E depois. Eu vou ver. Ok. Tem que clicar Vai pegar uma caixa. Conseguiu. Chapéu. Uhul! Agora a gente tem que ir, ir para conseguir a máquina de garras. Deve ser fácil detectar, é, eu só tenho... Se... não? Deixa eu olhar aqui, gente. Ó, assim que estiver no UBI, vá para a máquina de garras. A máquina de garras deve ser fácil de detectar, pois é aquela caixa. Florescente. Gigante, com vários potes neon no interior. Ande todo o caminho até a máquina. E olhe para a garra pentuda. Acima do tanque terá com ele. Para tentar pegar um dos frentes, Se você conseguir um, estará recompensado com o boné de dargo. Depois disso, de volte para a área de tiro ao novo e. Na direção oposta na máquina de garras, encontre uma arma e comece a tirar na sessão que você ob obtiver o um melhor potência para o óculos d'arte. Bom, é d'ardo? D'ardo? Ah! Hum... Pulse Vamos tentar isso aqui. Bom... parece gente parece Bulldog. Ok. Melhor... Tirar nessa sessão se você pegar a melhor pontuação. Então vamos tentar de novo. Só que agora vamos com... Essa. Parece o SMG do Fortnite. Gente, agora deixa eu me concentrar. bem mais fácil com ela Depois disso, volte para a área de tiro com os alvos e na direção oposta da máquina de carros. Encontre uma arma e comece a tirar na sessão. Se você obter a melhor pontuação, receberá o um óculos. A melhor pontuação é o quê? Vamos ver a melhor pontuação. Gente, eu não estou entendendo. Esse aqui já foi de vez hein? Meu Deus, vamos lá Parece que é eu contra todo mundo Deus, gente. Uou! Como que eu faço? Bom, direção oposta, peraí. Verdade, você conseguiu. Verdade. Clique em collect. Ô oh, gente, só vem aqui na outra guia que eu não tava, gente, só pra mim ver que eu não quero, tipo, sabe, te desfocar aqui em vocês, sabe? Então vamos vir aqui e ver se a gente ganhou no avatar. Por enquanto, então, por enquanto, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha o vídeo para seus amigos. E yeah. é, bom gente, nem parece nada com, com, igual como apareceu aquele bonezinho e eu acabei de conferir, sim gente, Dá. Deixa eu vir aqui nessa página. Deixa eu colocar o sapatinho E pra vocês verem. Deixa eu passar aqui. Pronto. Ganhei o Ocritius. Ai, gente, eu gostei tanto desse, desse fone de ouvido. É tão bonito. Eu pensava que ele era pago. Meu Deus, gente. Meu cachorro ficou prinho, né? Ela foi... Meu Deus, gente. Que chique. Agora deixa eu botar o chapéuzinho tirar isso aqui for an hour and draw. gente eu esqueci que eu tava de face tá eu esqueci vou ter que botar mais pá tipo sabe gente minha cara vai ficar assim o dia o vídeo inteiro por isso que a minha eu ficava assim né o, dia, o vídeo inteiro eu, não eu esqueci que eu tava de face gente só pra vocês verem é assim ó pronto eu fico, eu fico assim, sabe? Eu fico tão relaxada, essa cadeira é tão macia. Eu tenho uma skin que se chama Astérique, tá bom? Eu ia fazer assim, mas eu, não, eu lembrei que não pegava aqui. É, eu fiquei assim, o dia inteiro eu não fiquei. Gente, então, eu não sei, eu esqueço que eu tô de pescando às vezes, gente. Eu esqueço, não tem culpa. Mas... Mais tarde, código. É. Se vocês não escutarem você escutar, o que o Papai Jujuba disse. É, ele falou que mais tarde vai ter códigos de Robux. Mas eita pessoal foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, gente. Bom, eu vou trazer mais vídeo de Roblox, mais vídeo de Fortnite. E não vai ficar alguns jogos também, né? Pode ser. Curiosidades. Mas bom, gente, o Nick saiu aqui, né? Pra quem não sabe, o nosso pet unicórnio tá ali, ó. Não sei se vai dar pra mostrar. É, não vai dar. Mas, eita, então, pessoal, foi isso. para fiz mais uma mensagem, gente, me segue. Eu me só segue o falar que você é irmão, eu vou falar. Eu sou o Banana de Eu sou o Nick Futura falou Hoje o top